E aí, Clasinho, tudo beleza? Como é que estamos? Deixa eu ajustar aqui a câmera, né? Fazer as coisas que tem que fazer. Só tomar um, um copinho aqui de pomelo. Esperar a galera aqui o número atualizar. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a questão do senhor Ucremiev. Deixa eu até pegar aqui o vídeo da dívida histórica, né? Uh, dele para que a gente vai ver. E sobre essa questão se faz sentido ou não, o que foi dito, o que não foi dito, se realmente faz sentido cobrar uma dívida histórica, se não faz, mas eu já vou dar, então, o primeiro argumento, assim, que seria, existe dívida histórica ou não? No caso, existe. Né? Existe, mas em qual sentido? Existe, digamos assim, aquela dívida que é do antepassado, né? e que pode ser demonstrada, que, ela, que uma pessoa tinha direito, e a outra pessoa herdou esse dever de reparação da outra pessoa. Então como que eu posso dar um exemplo para vocês? Eu vou pegar meu relógio mas não sei de onde é que ele tá agora. Vamos supor que o, você tem o seu pai e ele roubou do meu pai essa calculadora aqui. A calculadora tem um número de série, eu tenho um registro que era do meu pai, a calculadora, digamos assim, sumiu durante toda a vida do teu pai e do meu. Até que tu aparece com essa calculadora aqui. Eu chego e falo, não, essa calculadora é roubada. Tá aqui todas as provas que eram do meu pai. Né? O número de série, quando ele comprou, nota fiscal, se quiser, todo esse tipo de coisa. Então, essa calculadora, na verdade, deveria ser parte do que o meu pai deixou pra mim. Vamos supor que eu fosse o único filho e de tudo. E daí, no caso, ela tem, tá? Só pra vocês saberem, ela tem número de série. Uh, e no caso... A pessoa pode dizer não, mas o meu pai não fez isso, ou não sabia que o meu pai tinha feito isso. Bem, as provas estão aqui. O que a pessoa tinha que fazer é demonstrar que o pai dele, na... no caso, que eu demonstro que não seria um bem dele, o, pai teria que de... o filho teria que demonstrar que o pai não roubou, né? que o... não foi ele, que ele comprou o bem, que tudo mais, ou que a outra pessoa recebeu um seguro por isso e, e essa questão. Mas, isso não significa que aquela pessoa deve o valor cheio por simplesmente ser o filho de alguém. Não é porque, tipo, ah, o seu pai, sei lá, roubou a calculadora, ele perdeu em jogo, né, ele, ele perdeu no jogo essas coisas, não te deixou nada de herança, daí tu pegou e construiu toda a tua vida, e aí aparece eu dizendo, teu pai me roubou, roubou do meu pai que a calculadora, teu pai perdeu essas coisas, e tu, que não tem nada a ver com a herança do teu, do, do teu pai, né, ele não deixou nada pra ti, ele perdeu tudo em jogo e tu construiu a tua vida, agora eu quero esse valor. Pera. Então, tu não tá fazendo uma questão da dívida herdada, tu tá fazendo o quê? Uma imposição daquela dívida. Se o se teu pai morreu falido, não tinha dívida para deixar, não tinha nada que tu herdasse, não tem o que, que é a continuidade desse patrimônio, entendeu? Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas quando tu, tu era filho dele, tu, tu morava na casa dele, essas coisas tu consumiu, teu pai pagou as coisas, não sei o quê. Isso não vem ao caso, porque simplesmente tu vai estar pegando e dizendo que aquela pessoa, numa condição que ela estava de, de criação de guarda sobre os cuidados, ela é culpada porque o pai utilizou de bens roubados para então sustentar o filho. O filho não é culpado por isso. Tá? Então, a questão toda que tem que ser dita em cima disso daí, é toda essa essa estrutura de, de dívida, digamos assim, sendo transferida, ela só ocorre dentro daquilo que é o patrimônio descritivo. Tipo, ó, essa pessoa aqui morreu, deixou, digamos assim, 100 mil, tá? Ah, mas e quanto de, de direito tinha a pessoa que o cara ficou devendo? 150 mil. Quanto que o cara que teria direito a 150 mil ganha? 100 mil. Não pode ser mais. Se for mais, tu vai estar tá reclamando que, ah, existiam escravos, os escravos deveriam receber essa compensação, os escravos não receberam, passou sete gerações, que foi o caso aí do Dr. Strange, que eu ia colocar Benedict Cumberbatch, mas o nome é desse tamanho, não coube, então é Dr. Strange mesmo. Né? E o que ocorreu nessa situação? O cara agora tem que pegar e arcar com, no, essa dívida com o patrimônio dele, que ele ganhou como ator. Né? Tipo, em grande parte como ator. É um patrimônio que ele ganhou do trabalho dele. né? O cara não, tipo, ah, ele pode ter nascido com dinheiro, essas coisas, mas o pessoal tá pegando agora, querendo pegar e atrelar o patrimônio que ele conquistou em vida. Até o próprio Peter fala, ah, porque 3,6 3, milhões, alguma coisa assim, não é tanto, veja só, eu acho que ele consegue viver com isso. Cara, quem que é esse barbudo ceboso querendo pegar e dizer quem que é o quê, que pode ver com o quê, né? Mas daí estão fazendo o quê? Pegando o patrimônio pessoal dele, que ele pegou e adquiriu, não foi patrimônio herdado, e dizendo, não, esse patrimônio aqui, agora, que tu trabalhou tem que se retirar de ti, que é justamente uma contradição com o que eles estão querendo combater que seria as marcas, digamos assim históricas da escravidão eles estão querendo pegar e fazer o quê? estão querendo escravizar uma pessoa para fazer isso ah, for, mas o, sei lá o cara é de esquerda ah, o cara ele, ele é lacrador ele defende isso, sim, sim, eu sei eu sei que vocês podem pegar e dizer isso daí e eu até concordo em grande parte mas o problema é que tu não pode simplesmente suspender completamente qualquer noção de direito porque alguém pega e é hipócrita né? Não pode suspender o direito por conta disso E outra, fora que esse cara Se fosse considerar até hoje o direito Justo positivista Ele não tá, ele não tá nem nessa jurisdição para ser, ser pego Então esse, ele, ele responde sequer, se quer, se for parar para pra pensar Então se tu quer pegar e atacar o ponto da hipocrisia Ele dizer, ah não, não quer responder por quê né? Se defende tanto, não quer responder por quê. Mas eu não sei se ficou claro isso daí. É, a mesma coisa serve. Ah, o, ca o cara que roubou a calculadora, meu pai continua vivo. E eu herdei esses direitos. Eu posso cobrar. Né? Ou, tipo, meu pai que teve a calculadora roubada tá vivo. No caso, meu pai tá morto, né? Mas esse daí tá vivo e o cara que roubou morreu e deixou pros filhos a calculadora tá ali. Ou o equivalente monetário daquela calculadora passou como, como herança, né? Ou está dentro do espólio. Ele entra como credor. Ah, mas o espólio já foi transmitido, se já houve inventário e todos os bens já foram divididos. Cara, hoje até no direito dispositivo o pessoal resolve isso. Como? Teve aparecer um outro herdeiro que não tava ali na hora, era menor de idade, essas coisas. O pessoal vai refazer a divisão dos bens. Ah, mas o cara, tipo, sei lá, tinha um bem que era um terreno, vamos colocar assim, e daí nesse terreno constru... o filho construiu uma casa em cima, colocou aplicou o capital em cima e construiu uma casa. Então agora o outro herdeiro teria direito à casa? Não. Teria o direito que seria o proporcional no terreno. Como não dá para simplesmente retirar o imóvel de cima, porque imóvel não, não, não se move, né, teria que achar uma compensação monetária para isso, ou um outro bem, né, negociar isso daí. Mas o problema é que tem muito dessa cabeça aí da galera, que é tipo, olha, o maluco ganhou, sei lá... Ele ganhou uma caneta do pai Daí com essa caneta do pai ele fez ótimos negócios Assinou muitos contratos com essa caneta do pai Porque dava sorte pra ele E agora a pessoa vai dizer, não, porque ele usou aquela caneta Todos os negócios que ele fez é metade meu Isso não faz sentido, entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo do, do Ancap Mu E a gente, dá, a gente segue com um comentário Deixa eu colocar aqui ah. Tenho colocado início E soltar o áudio pra vocês Pois é, pessoal, finalmente as pessoas estão entendendo corretamente o esquema de reparação histórica. Eu sempre falei isso. Essa notícia aqui diz que o Benedict Cumberbatch, que é aquele ator britânico muito conhecido, na verdade ele é nascido na cidade ou na ilha de Barbados, a família dele é dessa ilha. E uh, parece que a família dele tinha escravos na ilha e tem toda uma história que a gente vai entender porque que ele merece reparações. E é sempre o que eu falei. Reparação histórica do ponto de vista da ética libertária vale sim, mas só naquela situação em que você comprova que você é filho de escravo que trabalhou pro fulano X. Não é filho de escravo, é qualquer coisa, na verdade. E tu tem que ter, como ele disse, isso aqui que ele falou tá certo, tu tem que ter prova, não é dizer, você é branco, logo dono de escravo, eu ser negro logo filho de escravo, e na verdade, tipo, sei lá, minha família só veio pra desgraça do Brasil depois da abolição, né, os dois lados da família, os dois galhos da árvore, e o cara ali, sei lá um, um, um, sei lá, um haitiano que apareceu depois do terremoto. Entendeu? Não faz sentido. Tem que ter isso daí. E outra, também, tem que para dizer quanto é teu direito, tem que achar também os outros herdeiros, né? Tu não pode simplesmente chegar e falar, não, agora é tudo meu. <risos> Sabe? Porque daí se aparecem os outros herdeiros, eles vão cobrar quem? O mesmo cara? Não, tem que cobrar o cara que levou tudo. Lembrando isso, isso é importante, tá? E eu ainda vejo, não deveria ser só contra o, o Dr. Strange aqui. A questão é... É, a relação também sobre tu fazer até um consórcio sobre todos os herdeiros, se fosse o caso, se fosse fazer isso aqui direito. Mas é que tem um monte de irregularidade aqui, mas só que na ética libertária ele acha que tá certo. Né? Deixa eu colocar mais aqui. Na ética libertária ele acha que tá certo. Vamos ver essa ética libertária TM do Peter aí, tá? Vamos ver isso aí. E o fulano X, o descendente dele, hoje, tem condições de pagar a reparação para você. Nessa situação, sim. Olha só. Olha o pulo. V Vamos pegar o pulo. Hoje tem Ó. trabalhou para o Fulano X e o Fulano X, o descendente dele, hoje tem condições de pagar a reparação para você. Hoje tem eh, condições. Hoje tem... Por que não existiam essas condições antes? Porque não tinha sido acumulado o patrimônio, uh, trabalho aquele patrimônio, a forma de, que, de expandir ele. Não tinha, sei lá, o cara não trabalhou, não tinha trabalhado tanto, pagou outras coisas, daí agora alguém trabalhou e colocou mais bens dentro desse patrimônio. Ah, agora tu vai querer pegar esses bens? Então, pera aí, meu amigo, tu tá basicamente admitindo que tu tá indo contra os bens de uma pessoa que trabalhou pra aqueles bens, não herdou bens de forma... que os bens foram adquiridos de forma legítima e herdados de forma legítima, que daí tu só vai pegar e falar, olha, não é um crime tu ter herdado, então não existe punição pra isso daí. Mas tu não deveria ter essa coisa. É o exemplo da calculadora roubada, tá? Da, do amor cristão, HP. Então, eu falei essa daí pra mim, mas ele ficou triste comigo. Mas a questão é justamente essa, que o pessoal não se dá conta. Que, ó, oh, agora eu tenho condições de pagar. Pera, então tu está dizendo que antes não havia, e agora, porque esse desgraçado aqui é milionário, teve uma carreira de sucesso como ator e ficou milionário, agora ele pode pagar. Veja só, meu amigo, você que acabou de admitir a falha nesse pensamento. Né? Ah, mas, mas o cara pegou isso. E se o cara ficasse milionário porque, sei lá, vendeu a terra que era do, do, do senhor de escravos, né? e daí usou isso aí para comprar outra coisa. Tu tem essa transferência. Beleza. Agora, quando ele tá tratando aqui, você tá tratando uma pessoa que vendeu serviço, basicamente. O né? um serviço de atuação. Então, olha o salto que o Peter já dá. Não deu um minuto o vídeo, sério, tá aqui embaixo, tá 044, não deu um minuto e ele já pegou e falou besteira. Porque antes não tinha condições, agora tem. Como é que aconteceu? O patrimônio estava parado e rendeu juros? a princípio esses juros já teriam que ser colocados dentro de até com correção monetária então não é isso não alguém trabalhou enfiou mais bem esse patrimônio comum né que desde essa pessoa todos decidindo é um patrimônio comum não que todo mundo tem acesso só que tipo é uma questão de comunalidade genética entre essas pessoas então agora pode pagar olha só não Peter não é assim que funciona tu não pode pegar e para resolver esse problema escravizar pessoas que não tem nada a ver com ele você, Nessa situação sim é válida a, a dívida histórica, a reparação histórica pela escravidão O que eu sempre achei errado e continuo achando errado É a ideia de que todo branco deve reparação histórica a todo o negro E a reparação coletivista, que é 100% errado Mas não que o Peter tenha razão na besteira que ele falou, que é só esperar A pessoa trabalhar o suficiente, daí quando ela trabalhar você chega assim Meu amiguinho, tá aqui o boleto, pronto, não é assim que funciona Negro. isso é errado porque nem todo negro foi descendente de escravo e nem todo branco foi dono de escravo então não, as coisas, a justiça não pode ser feita no atacado tem que ser feita casos individuais vamos entender esse assunto essa notícia foi sugerida por Felipe Tomás, Emo Cap e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal né? e veja, e esse caso aqui nem é essa situação específica que eu estou dizendo mas se aproxima bastante dela não, né? então... N -n -n ó, a forma justa é essa daqui tá? Mas não é essa forma Que está acontecendo Mas o que, que o, o Peter vai fazer? Uh, a mágica do gradualismo A mágica do relativismo A mágica dos fins justificam os meios Olha só